Professor, à vontade. Obrigado. É, na verdade é essa que o Hugo entrou um belo dia aqui, uns dias atrás, e falando que ia ter o Python cerrado aqui no evento. E já faz uns três anos que eu estou mexendo com Python. E o Hugo ele falou para mim, você não quer palestrar não? Eu falei, porra... Estou meio num diviso das águas, mas claro que eu quero. Aí que eu comecei a pensar o que, que eu vou falar para vocês. A última palestra que eu dei num evento de Python, chamava as curva da bosta. E o povo fica assim, tem, oh, não quero a curva da bosta de novo, não sei o que, não sei o que. E aconteceu uma coisa que eu até, eu, assim, muito lamentável, ou não, não sei que eu descobri como fazer as curvas da bosta sem Python aí eu estava pensando em mandar um proposta para outro evento de Python e eu pensei que eu ia dar o título como que eu não preciso mais de Python aí eu pensei, melhor que eu não mando esse ali porque capaz que eles não vão gostar, né? mas pior que aconteceu isso é, não sei aqui vocês são um monte de nerd, né? Então, alguém aqui conhece LaTeX? Alguém usa LaTeX? Usa ou não. não? Usa LaTeX? Ah, você tem cara disso mesmo, ó, oh, pode, oh, pode crer. Oh, acontece, acontece que eu aprendi a programar em LaTeX. Para você me escovar a bosta. E na verdade, acabou fazendo o melhor que eu podia fazer em, em, em Python. O na parada do Python, a questão era gerar um. Na verdade, a questão embaixo era gerar imagens. O quando você cheira imagens com linguagem de programação, o tradicional é você, você usar uma biblioteca gráfica, né? O biblioteca gráfica é uma coisa legal, mas pelo menos daqueles que eu conheço, só faz ou gráficos raster. Você sabe que vocês sabem a diferença de, de gráficos, né? Você tem uma imagem raster ou um bitmap e você tem os vetoriais. O tudo que é os bitmap, raster, eles são em sua maioria bastante binária, né? Que tipo, você não pode ler dentro do arquivo o que que é, etc, né? Não é assim, você precisa Alguma interface que escreve e leia esses arquivos para você. O... Além do, do grande é que eles não são vetoriais. Todo mundo aqui entende a diferença entre um gráfico vetorial e um gráfico bitmap. Um gráfico bitmap é uma coisa estático, né? Em termos de, de zoom. Você pode ver mais detalhes, mas você perde sempre porque é tudo em pixels, né? Na hora que você vai você é um zoom, você vai ver um monte de pixel grande. Não adianta muita coisa, né? E eu programo bastante matemática, então muitas vezes eu preciso ver as pequenas detalhes em algum lugar no, no na imagem, né? E os vetoriais está conta disso. O formato predileto de gráficos vetoriais, é SVG. SVG, além de ser vetorial, tem a vantagem também de ser texto. Ou seja, eu não preciso uma biblioteca gráfica para mexer com ele. Esse eu já considero uma grande vontade. Né? Até que qualquer linguagem de programação, seja Python, PHP, PELO, que lá, C se quiser... Se dá conta fazer ele gerar um arquivo de texto né? Ou, Mesmo assim eu não gostei Tanto do, do, dos resultados Ficava massa Mas ah, eu comecei A mexer com o LaTeX Fazendo algumas coisas Precisando você Imagens em LaTeX Ou, Não sei LaTeX é um sistema De você gerar impressos o posto H é tipo HTML, mas é mais para você impressos. E assim, eu não dou conta de você nada no office. Eu sou um cara meio vaziado maluco aí. Eu não tenho paciência com Office. Seja aberta, seja fechada, seja. Qualquer. Não dou conta. Ou, depois de cinco minutos eu largo de mão e volto para o meu latec. E agora fiquei completo, porque agora eu estou a até desenhar em LaTeX. Ou seja, eu sempre faz alguns comandos, eu estou fazendo a imagem, e numa qualidade simplesmente superior. Quem conhece LaTeX, os poucos sabem da, desse lado. Beleza? Mas aí, eu tenho mais ou menos uns 20 anos que eu mexo com LaTeX, só. Só 20 anos. E agora eu descobri que tem como você programar com ele. E aí, essa resolveu minhas paradas, tudinho que eu tinha, para fazer minhas escova bosta em, em Python. Então, por isso, esses dias não estou fazendo muito Python. O... Ainda defendo o Python, ainda assim. Eu acho, após uns 22 anos como programador, para mim, Python é o de mais sublime que eu já programei. Não há comparação com as outras. É o mais completo, o mais versátil que eu já, já, já, já programei. Eu comecei em a Informática, que está no título da palestra, né? na época do DOS. Eu Em 1990 eu me formei e fiquei desempregado. Falou, fudeu. Consegui, tinha me formado na época sem nunca ter tocado um computador. Nunca tinha tocado um computador. Eu achava mesmo que a informática era para o que eles queriam, que o problema de informática era você, essencialmente, se você sendo supérfluo. Isso era a minha ideia na época, meus, há 20 e poucos anos, nem não era não, algo no tempo. O... Aí eu fiquei desempregado vou lá, o que, que eu vou fazer? Ele falou, ó, ah, eu sempre fui para minha mulher não me aguentava mais, né? Porque aí eu sentaria lá todo dia. Aí eu fui lá comprar um computador. Ele falou, agora eu vou gastar esse tempo de desemprego e vou começar a programar. Eu achei um compilador de Pascal. Ah, eu tinha que falar do máquina. A máquina era um, era um PC-XT, com TOS 3, eu acho ainda. 640 kg de memória o, o peso da máquina era 20 kg E tinha 20 MB de HD Era fodaço, cara Mas, até hoje eu tenho a mesma convicção Programador mesmo, não precisa tanto de máquina Não é uma questão de tamanho da máquina Ou CPU, não sei o que lá Você como programador, muitas vezes dá conta a você Suas coisas, uma coisa bem humilde sem, sem muito problema o, Aí eu instalei em Pascal Era na época e comecei a estudar, programar Pascal A partir ali Virou C++ Comecei a fazer doutorado Comecei a programar Matemática mesmo sim, cálculo numérico, otimização Mexi com AutoCAD Atrás do AutoCAD Tem um tal de AutoLISP Não sei se alguém já viu o LISP Eu me livro daquela porra você fala, hoje em dia fala meu, não, não, não, hoje em dia eu falo, não, vida é muito curto. para mexer com isso. É tipo Java, Oh não, pelo amor de Deus, não tenho tempo por isso, já estou ficando mais de idade, não tem graça não, sinto muito. O... Após o doutorado, no departamento onde eu trabalhava, eles me mandaram virar coordenador de informática. Me deu uns cinco servidores Linux. Unix, não era Linux não, era Unix. PC, você não sei o que ela falou, se vira. E comecei a administrar essas strain E com a administração dos sistemas, você também começa a pensar em programar. Quando você. Você tem muitas tarefas para você, essencialmente, automatizar. Até hoje, isso que me vacina na programação é a automatização. Quebrar as coisas, pequenos pedaços E ensinar para aquele porra de máquina lá De o que, que você quer que ele faz né? Esse é o desafio Tomar que eu Dava conta de ensinar os alunos do mesmo jeito ensinar, ensinar para os alunos do mesmo jeito Eles parecem mais Boa ainda, mas parece que não entra também não Pelo menos a máquina ele aprende De vez em quando Ou, Na época Não tinha Python não eu acho que mal tinha PHP. Ruby, eu nunca tinha ouvido aquela na época, não. O grande, naquela aí, na época, era o Perl. Alguém aqui conhece uma linguagem de Perl? Vários, pelo menos, têm escutado. É uma linguagem, eu acho indiscutivelmente clássica. Minha, na minha compreensão, é o pai de PHP, é o pai de Ruby, é o pai de Python. E... É, tá lá, ainda roda ou... eu costumo brincar de pega o seu Linux lá na sua casa vai lá, apaga comando pé lá no USB aí inicia sua máquina vê o que, que vira bem provável que vai virar uma merda então, talvez se você quer experimentar isso, então renomeia. é estranho de você apagar eu acho que fica, pode ficar meio pesado ou seja, até hoje tem PL lá naquele trem, e toda distribuição Linux, a não ser que você se esforça muito, você tem PL. Oh, eu já ouvi muitos programadores de Python, alguns, muito não, mas alguns, lamentavelmente, assim, testemando um pouco do PL, e eu acho isso bem injusto, que... Após, ah, eu, tinha, eu tinha agora uns 10 anos que eu era obrigado a programar PHP. Eu falo obrigado mesmo. Eles não queriam me deixar fazer na, na UFG quando eu entrei lá. Eles não queriam deixar eu usar PHP. Falou que era muito perigoso. Fala, Puta merda, qualquer linguagem que você coloca no servidor e deixa o um nerd acessar, é perigoso. Oh. Mas não tinha conversa. 10 anos ainda estou mexendo com PHP. Uns dois, três anos atrás que eu comecei a mexer com Python, eu falei, cara, sete anos de código não vai mudar tão rápido. Mínimo dois anos para você isso de novo, laguei de mão e resolvi os sistemas que eu faço, eu faço PHP, porque eu não tem outro jeito. E quando eu tenho que brincar, ficar de boa, matemática, essas coisas, legal, aí eu vou programar Python. E é o que eu faço até hoje. A não ser porque agora que eu faço fazer tudo em na Tech, né? Mas o porque Python? Porque Python? O a tantas linguagens diferentes? Eu nunca me senti tão satisfeito com algum idioma. Eu não falo isso só porque eu estou no palco de, de Python, não. Já dei a palestra no, no... PHP, conference em várias outras de PHP em vários lugares do Brasil. E sempre meto o pé no PHP. O meus alunos que vêm da UFG, que eu sou do departamento de matemática. Desculpa. Muitos acham que eu sou de informática, mas eu não sou. Eu nunca estudei informática. Eu só aprendi informática brincando. Matemática eu estudei. O, muitos alunos me procuram. Tem lá alunos de matemática, principalmente na matemática e estatística. E eles sempre procuram, pô, ah, professor, qual a linguagem, da, da, da, da, da. você acha que eu devia gastar meu tempo estudar? E eu sempre respondo, Python, não tem conversa. A questão é por quê? Eu tenho umas coisas minhas, mas porque eu sou meio perverso. Vou tentar falar para vocês também porque isso. <risos> Mas de ponto de vista de um aluno jovem, como alguns de vocês aqui hoje, eu falaria, porque usar Python, primeiro, para mim que é o maior, porque é muito versátil. É muito versátil. Eu lembro os alunos de estatística usando R. Hoje em dia, eles estariam muito melhor com Python. Porque Python faz tudo o que ele faz, e mais um pouco, e mais um muito. O camarada quer mexer com CAT, sistema CAT. Eu programei AutoCAT na época, uns 20, não sei quantos anos atrás, como dito, em Lisp. Muito, não sei se é todos, mas muito aquele sistema CAT, Open CAD que existe hoje em dia, você pode programar com Python. Ou seja, você pode incorporar um código seu dentro de um aplicativo já feito. GIMP pode, vocês conhecem GIMP? Software livre para edição de foto, substituto do Photoshop. Em GIMP você pode usar Python. Você pode fazer scripts com Python. Em vários outros aplicativos, tem alguma interface ligação com Python. Isso não é só que isso é muito conveniente. É muito conveniente, sim. Mas também diz que muitas pessoas confiam em Python. Muitas pessoas têm fé que Python é algo que vem para ficar. E ficar, a meu ver, eu acho, um dos maiores. O... Uma outra coisa que eu... É, que também é a versatilidade. Né? Versatilidade, na verdade, se você vai em teoria de ciências, a forma de você avaliar uma, uma ciência, avaliar uma teoria, avaliar um método, um procedimento, um dos critérios que você sempre usaria, seria a versatilidade. É muito melhor você gastar tempo de montar um processo que você pode usar um monte de vezes depois, do que algo que você vai usar só agora e nunca mais. Ou eu faço vários tipos, de, vários tipos de programação, eu desenvolvo sistemas, mas com banco de dados, eu faço um monte de scripts de sistema, porque sou um antigo administrador de sistema, então eu faço ó, também scripts de backup, um script de copiar algo para lá, sem eu fazer multi-comandos, só rodar um comando ele já faz o resto para mim. Que eu já sei também, com idade, você fica cada vez pior de, rep de coisas repetitivas, você começa e você erra, você erra, aí você faz um script e nunca mais. né? Até assim você esquece que esse povo faz. Você olha aquele ali e fala: Pô, eu nem sei o que é esse trem, tudo, mas está funcionando, dá então, um aleluia, né? O administração do sistema é uma outra área. E aí eu fico programando de matemática. Aí eu faço um scriptzinho por aquilo, um scriptzinho por aqui. E sabe uma coisa? Eu posso fazer isso tudo em Python. Antigamente eu não queria largar do pé por mesmo motivo. Só que eu tenho muito mais motivos ainda, outros motivos para usar o Python para esse, esse trem todo. Ainda tem um, um script em Perl roda, está fazendo, aí tem aquele ditado, né? everything broke, don't fix it. Se não está tá funcionando, não mexe, desde quieto. Eu não tenho orgulho que precise ser Python, mas meu script em Perl também roda, mas eu acho essa versatilidade. É fundamental. A gente tem que, assim, todas as tarefas que você faz com linguagem de programação, de preferência tem que você com a mesma. Que a pior coisa que existe, o pior descrama, é você trocar de linguagem de programação. Aí você começa a colocar dólar na frente de variável variáveis quando não é, ponto vírgula quando não é, não sei o que lá. Eu fico maluco. Até com alguns deles eu uso editores diferentes, para eu me assimilar, senão eu não dou conta. Mas é isso. O... Quando eu comecei com Python, na verdade, que me fez pegar aqueles. Trocar de, de linguagem é uma coisa foda. Cada vez que você tem mais anos com alguma linguagem, mais foda que fica para você trocar. Aí você inventa 50 mil desculpas para você não trocar da linguagem. E eu também mas uma coisa que me, fa que me fez falou oh, eu vou fazer aquela boa com Python é uma coisa que uma, uma paixão que eu tinha desde de C++ oh, existe em C++ em Python uma, um conceito que chama sobrecarga de operadores vocês conhecem? É foda, cara. É um nível de abstração muito, muito maluco, muito, muito profundo. O, essencialmente, pode explicar? Que que essas coisas podem ser? Para que, que eles pode ser utilizado? Eu usei muito isso na escova da bosta. Que as escova da bosta era cálculo de geometria. Cálculo de vetores. Adicionar vetores, multiplicar vetores Não sei o que, não sei o que Tudo cálculo com vetores e matrizes Vocês podem imaginar Nesse tipo de cálculo Muitas vezes precisa adicionar dois vetores Adicionar dois vetores Eu acho que se você tem assim Pelo menos um mínimo Ideia de programação Isso envolve um laço né? For igual não sei quanto Até a dimensão Vai adicionando não sei o que lá é foda que tem que sujar seu código Tudo com laços Toda vez que você tem que adicionar um vetor Você vai ter que escrever um laço Toda vez que você tem que Não sei o que lá Subtrair, achar o produto escalar Não sei o que lá De vetores, você tem que escrever um laço Se for matriz, ainda tem que escrever duas laços Um dentro do outro Logo logo Além de ser chato, é feio é código muito, muito feio E o Python Ele dá conta de ajudar De automatizar isso o, Todo operador Python é muito, muito matemático é a linguagem mais matemática que eu já vi na minha vida o, Todos aqueles operadores algébricas que a gente tem Adição, subtração, multiplicação, divisão e um monte de outras, eles são acessível, ou vamos dizer, reprogramável por qualquer objeto. Por iniciar, toda variável em Python é um objeto. Então, todo objeto, ele pode, todo objeto que você tem, o seu, classe, você pode ensinar ele a adicionar dois dos seus objetos. Basta você dar sentido a isso. Eu criei um classe que chama, por exemplo, vetor. E ele, ele não funciona como a lista normal. Em Python, se você tem duas listas, escreve lista 1 mais lista 2, ele vai concatenar essas listas. Coisa que faz perfeito sentido quando você mexe com listas. Quando você mexe com listas, não é exatamente o que você quer Você quer fazer alguma adição Coordenado para coordenado Então, eu fiz meu vetor, classe vetor Ele era lista Porque aí tudo que lista sabe, ele também sabe Eu vou lá e Reescreve Ou, ou Sobrecarga, override em inglês né? Sobrecarga O operador que faz a operação Mais Agora eu posso, por exemplo, ter os itens de dois bancos, de duas tabelas no banco de dados. Eu posso escrever um mais outro. Eu posso dar o sentido do que, que isso significa. Tudo acontece através de uma função que a gente chama de funções especiais. São funções reservadas. Em Python, tem uns variáveis que começam com underscore, underscore. E termina com ondas com ondas com. Não é isso? Vocês viram isso? Quem mexeu um pouquinho com Python, às vezes viu isso. Essas aí são variáveis que o programador fala para o cara que vai usar seu sua classe. Fala, cara, mexe com isso só se você sabe o que está fazendo. Se você não sabe o que está fazendo, então tira a mão. Larga de mão. Isso não é para você. É coisa interna, intrínseca. E essas, essas funções que... Determina lá como que você adiciona, chama iad, underscore, underscore, iad, underscore, underscore, não, desculpa, e-add não, só add underscore, underscore, add underscore, underscore, e lá você pode definir como que você adiciona dois vetores, ou como que você adiciona dois, sei que lá, e-mails, dois, você que sabe o limite disso, né? E tem todos os outros operadores junto. Tem sup, subtração. Tem múltiplo, multiplicação. Tio, divide e divisão. Tem igual, igual, para testar a igualdade. Você pode definir o que, que tem que ser satisfeito para dois objetos seus ser igual. De forma totalmente abstrata. Tem. Eu acho que é print que ele fala para você, ou, ou você pode sobre, ah, ele chama STR, String, né, meio String. Lá você pode definir o que, que acontece quando você escreve print seu objeto. Print seu objeto podia ser, você tem um objeto com um monte de atributos, um monte de merda, um monte de dados. Você não quer ver String tudo, não, você só quer fazer um teste ver o que, que é. Ele pode só dar um resumo rápido. Oh, há várias outras operadoras que você pode sobrecarregar. Eu recomendo o livro lá do Como é que é o nome do cara lá, o, o Fluent Python, né, que é um brasileiro, Ramalho, Luciano Ramalho. É um livro muito foda, do jeito que eu gosto. Mas essa ali é uma coisa que eu nunca vi em outras linguagens, a não sei se é mais mais. Eu não sei se Java faz, não sei. Eu sei que PHP não faz. Bell não faz oh, Ruby não sei os outros eu não sei, mas Python faz, ele faz muito muito muito bem oh, isso essencialmente é meus maiores motivos de por que estudar Python vou oh, ver quanto tempo que eu tenho aqui Oh, é então alguns de vocês já programam em Python? são poucos alguns já programam? aí é mais um pouco alguns consideram mudar para Python? cara, depois vocês eu vou falar oh, vocês não vão se aprender não às vezes tem aquela barreira que eu falei. Todo linguagem novo tem isso, né? Mas, cara, é uma linguagem muito, muito, muito profundo, Muito profundo e com muitas possibilidades. Olha oh, esse barulho, meu. Eu não estou acostumado com esse tipo de coisa, não. isso oh, é muito barulho pro o meu... Eu estou acostumado lá com eu meu computador sozinho. E se tem uns alunos na minha sala, pelo menos eu posso mandar eles calar a boca e sumir, né? Uh, mais uns semanas atrás, eu fui para um evento de Python lá no UFG. E lá tinha uns alunos meus de estatística. E já faz uns vários anos que eu conselhei eles a usar Python. E chegou uns três deles, e falou o mesmo papo para mim. Foi Professor, melhor coisa que a gente fez foi Python. Eles são de estatística, então eles mexem com dados. Eles estavam fazendo, muitos deles, fazendo muita coisa em R. Nada contra R. Software livre, um ferramenta fantástico. Mas não é uma linguagem, programação completo como Python. Então, com a, a, uma das grandes forças de Python... São, os, são os várias e várias contribuições de outros programadores. Python realmente é uma linguagem de maior espírito de software livre. O cara faz módulos, deixa eles acessíveis para você, você pode usar, se der certo você pode usar, você... Tem um ferramenta lá, Vita tem opositórias que mantêm esses arquivos. Tem uns grupos de, de, de, como se fala? Eu vi no Facebook, eu fico seguindo alguns deles. É uma comunidade fantástica lá, tirando a dúvida da galera. Como sempre tem daqueles Briguinha de vez em quando, né? mas em geral eu vejo uma qualidade de resposta muito alto. Vejo as pessoas muito, muito carregadas de ajudar os novatos. O que é muito importante para um programador novo, ou novo em algum linguagem? Principalmente quando eu é aquele que você não é um programador novo, mas você é novo naquela linguagem. Cara, é foda que você sabe tudo que você precisa fazer, negócio é descobrir como fazer isso numa nova linguagem, né? Ou seja, chegar ao nível que você estava em outra linguagem, né? que é óbvio que você não vai ficar satisfeito com a nova linguagem, até que você dá conta, você é o mesmo que você dava conta nos outros. E no início é muito tempo para você chegar lá. Mas o, os meninos me falaram que para eles era simplesmente, assim, ainda a primeira linguagem deles, esses alunos, mas é, que eles estavam muito, muito... Feliz e satisfeito com Python. E eu acho importante, quando a gente é professor também, é que a gente não... não pode, Porque linguagem de programação é religião. É pura religião. Ah, programador do PHP é PHP, é todo outro, é uma imposta. Java é uma merda, o... C++ e não sei o que. O único que serve é o meu. Pelo menos muitos programadores estão nessa. tudo é a mesma coisa que a distribuição Linux. né Ou eu sou Slack, ou é outra ideia, aí vai a discussão. Vira quais briga religiosa E eu acho que a gente tem mais gente disso lá fora. Eu não preciso trazer isso para minha tela. Na minha tela eu quero paz. Eu não quero esse tipo de discussão. Ou... Oh. Mas a linguagem, Python, é bem interessante. Em todos os eventos que eu já fui de software livre, de vários eventos de software, até Campus Party, o TCD, TDC, vários outros eventos, até no evento de, de, de PHP, eu nunca vi alguém falar mal do Python. Cara, eu vi falar mal de todas as paradas. C, Pascal... Java, PHP, Ruby Todos eles já levou Sua deles Agora Python ninguém fala mal Eu acho que não é coincidência não gente. Eu cheguei na conclusão Que há um motivo Atrás disso O que é qualidade Que é, que é Versatilidade Usabilidade Ou Sim e por isso, quando meus alunos me perguntam, Professor, qual linguagem você recomenda para a gente aprender a programar? falo, Python, não preciso pensar duas vezes, Python. Até muitos programadores, eu conheci o Hugo que estava aqui, eu conheci ele como programador do PHP. E hoje em dia, Python. Otávio Calasso está por aí. Também conhecia ele na época, era programador PHP. Agora ele também está para ir lá do Python. Não sei se larga. É igual namorada velha, né? Quem larga, né? Assim, uma, uma bela noite, você está sozinho lá na frente do computador. Você sempre pode brincar um pouquinho com a namorada antiga, né? Inclusive linguagens antigos, né? É um dor de cabeça, viu? Pô, oh, para lembrar o sotaque daquele estranho antigo, é meu. Mas é, é, é legal. Então, isso eu acho que é sumi. porque que eu acho que Python é o futuro? Para mim, é o futuro. Oh, se eu podia, se eu estaria iniciando agora, eu ia escolher minha linguagem. Se eu era um professor de, de, de universidade, quem sabe um dia... É, eu ia usar Python Aliás, já uso Python no... Agora faz uns dois, três anos que eu não, que eu não uso Mas eu usava para fazer aula, usava minhas aulas de cálculo numérico Adorava pegar, principalmente Às vezes em quando chegavam os gatos pingados lá do INF Da ULG Pobre né, Python Falou, meu Ó, oh, vocês vão ser a Xanta Vocês vão ser a Chanta. Que veio aqueles monte de menino lá? É, nós não, não tinha muitos deles, não sei porquê. Eu sei muito bem porquê. Porque o curso de ciência da computação, por exemplo, uma coisa que eu sempre critiquei do INF, que eu acho, infelizmente, é uma característica de muitos cursos de informática, no curso de ciência da computação, não tinha cálculo numérico. Bom, como que você vai estudar, falar que você é formado em ciência de computação e você nunca programar um pouco de matemática? Cara, não dá para compreender isso. Para mim, é totalmente. Eu sei o motivo, porque eles eram as disciplinas que bombavam. Eles cortaram outra disciplina de matemática e era a disciplina que bombava. Pelo que eu sei esse ano vai ser o primeiro ano que a, a nova grade de informática de, de informar, do IMF, ciência de computação agora vai voltar a ter cálculo numérico porque sinceramente não dá, né, cara oh, já conheci um monte de programadores e uma grande maioria deles aprendeu a programar fazendo site boa Programação é uma coisa muito profunda. Faz mais que... Agora faz... Eu comecei em 90, 29 anos que eu programa. Até hoje, eu tenho nojo do meu código do ano passado. Pô, eu vejo que ele tem falando... Pô, como? Você não... Você era burro na época. Ou seja, pelo menos ainda estou melhorando, né? É sinal. Mas... É uma coisa muito profunda Não é uma coisa que se aprende em dois anos, três anos Sim, aprende Fica muito útil, etc Mas você tem mais uns 25 Para você ficar aprendendo É uma coisa que não termina É igual a matemática, que não termina Então, mas o que eu queria dizer Era mesmo que eu usava Na época que eu dava aula de cálculo médico Eu usava Python Para ensinar para os alunos o cálculo médico o que eu fez eu fez um sisteminha, em Python claro que servia um monte de snippets de código é um um campo de texto era HTML um, tinha um texto lá e ele dava conta de executar esse código e dar o output aí eu dava aula com esse trem virar uma merda eu laguei de mão porque eu nem precisava da aula mais eu sentava lá e falava oh, slide ali ó põe em cima da mesa Aí eu não tinha muito graça da aula, né? o Mas era é, é, é bem legal. Cara, é muito intuitivo fazer com Python. Como que eu fazia anteriormente? Eu acho que você, cálculo numérico, usando PHP com linguagem, não rola. Né? Simplesmente não rola. É blasfemia, né? Então eu usava C. Não, C, mais não. Puro C. Uma aula de cálculo numérico. Não é uma aula de programação. Se cara quer aprender a programar. Que ele vai lá fazer um curso de programação. do INFO ou não sei aonde. Isso não é hora. aula de cálculo médico, não é a hora de você ensinar a programar. Menos ainda tecnicalidades. Oh. Não, não sei. Você, quem é um pouquinho antigo sabe. Que não sei. Você tem que tomar conta da memória. Então, você tem uns vetores grandes. Você tem que alocar eles. Você tem que... Liberar eles de novo O que não é uma coisa que você vai ensinar fácil Para um aluno do quarto ano de matemática Que ele nem vai entender o que você está falando Aí você acaba fazendo tudo com vetores estáticos, arrays estáticos né? O que é tudo bom Mesmo assim tem certas coisas Que fica muito, muito técnico Por que, que você tem que fazer assim? Ou seja, você tem que ensinar os alunos copiar uns códigos, que também é bom, né? Era aquele método de Ctrl-C e Ctrl-V. Eu sou campeão naquela. Eu acho, acho na internet, eu acho um trecho de código lá, Ctrl-C, Ctrl-V lá no meio, já mudou para o meu estilo. Só vou corrigindo, fica todo meu jeito, eu vou incorporando. Eu sou rei disso. Mas aluno de matemática de quatro anos, na verdade, qualquer aluno de 4 anos não está nem aí para esse tipo de coisa. Ele praticamente quer tudo na boca. Então, Python tá é muito mais direto. Não tem abracadabras que eles têm que copiar, não tem não sei o quê. Ah, É bem chuto, é bem direto, não tem... Tem um progresso a, a, a, a, daquele barreira inicial de aprendizagem. É muito mais leve em Python que nas outras linguagens que eu já tentei. Então, assim, mais um argumento, eu acho, é para quem está começando com programação ou quem tem interesse em trabalhar em Python, vira para Python. Vira para Python que vocês não vão se arrepender. Beleza, agora eles dizem que eu só tenho cinco minutos mais. Então, o... É... Se alguém tem alguma coisa que quer perguntar? Agora eu falei um monte de merda, né? Então, se tem algo que quiser perguntar, quem sabe o que vocês Então eu vou continuar falando, não tem problema não. Eu sou professor, eu gosto de escutar eu falando. Opa, boa noite. É, uma coisa que eu, que eu acompanhei na minha época de graduação... É que, por exemplo, falta muito na faculdade dar segmento em uma linguagem de programação. Então, por exemplo, você vê PHP, você vê Python, você vê C, você vê muito de coisa, e o cara sai para o mercado de trabalho sem saber nenhuma delas. né E sua visão de professor, você acha que seria bacana iniciar com a linguagem, dar uma continuidade em cima daquilo, ou você acha que essa metodologia é bacana? Tipo, ensinar muita coisa e o cara não aprender nada. Essa tecnologia. Olha, eu acho que dois lados. Cada vez você aprende uma, uma outra linguagem, mas se você aprende mesmo, você vai ter algo a mais, a mais de aprendizagem, além da linguagem. Mas eu acho que no, no, numa, numa faculdade, eu acho que se eu fosse o INF, por exemplo, hoje, eu fazia Python e a minha linguagem de todos. Não que você não podia ter alguma disciplina Que pelo menos tinha ideia das outras linguagens Mas eu acho que você tem razão Para fazer uma linguagem é daquele que eu falo Daquele linguagem que eu programa Toda vez que eu preciso fazer alguma coisa Qualquer coisa que eu me... Ah, eu quero fazer um script não. Eu abro aquela linguagem minha Ou outra... Professor passa tal tarefa Opa, eu já sei que eu posso usar o Python por isso Eu acho isso é uma coisa muito, muito bacana No outro lado eu acho, se eu fosse aluno de computação, eu não deixava, não dependeria do faculdade me ensinar a programar. Não dependeria disso. Gente, não tem, não tem almoço grátis. Eu até hoje eu tenho hemorroida de tanto sentar. É e programar, é programar, é programar, é programar. Tem hora que vai, puta, eu tenho que deitar. Não é o cookie dói, não é a coluna. Viu? Mas então, sim. É, é assim, você não aprende. É a mesma coisa línguas. É a mesma coisa línguas. Eu não conheço ninguém que aprendeu falar uma língua mesmo numa, num curso. Nunca vi. Você pode aprender a assim, a básico, entender, ler. Mas para você falar, sinto muito. Só a vida pode ensinar. Era é aquele ditado, eu acho que fica bom para fechar da Cora Coralina, uma querida goiana, né? Autora goiana que fala assim: O conhecimento gente aprende com os mestres e os livros. A sabedoria gente aprende com a vida e os humildes. E é a mesma coisa, você quer aprender inglês ou se você quiser aprender Python. Ou, se você quer você aprender matemática ou informática, tira o dedo do botão estuda. Valeu, obrigado.